Fala, fala galerinha! E é isso só, Eu sou o Norberto, cara... esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai fazer um desafio inusitado e inédito, que é o desafio da história de uma letra só. Os desafios ficam um pouco repetitivos a gente tá sem ideia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, essa semana eu tive a ideia de... A gente vai falar uma letra, escolher uma letra e a gente tem que criar uma história. Deus, você vai dar muito pouco meu Deus do céu, não vai dar, acho que eu vou desistir. por quê? Eu tô só aqui refletindo. A gente vai ter que criar uma história e todas as frases dessa história tem que... Começar, começar, começar com essa letra. letra. Agora tem que ser também frases muito, muito longas, né? Mas tem que criar uma história. É, uma história. Então tem que ter um sentido. Então vamos pra frente. Só uma palavra. Tá, eu começo dizendo uma letra. Pra você começar... Ah, é. tá, eu vou dizer uma letra que ela vai começar uma frase da história. A letra vai ser M. Maria acordou... Maria também, já é... Foi tipo... Maria acordou num belo dia de chuva. Mas ela estava doente. Meu Deus! <risos> oh. Maria, preciso tomar um remédio. Minha mãe, aonde está? Mãe! O que? Essa é a pior história que eu já vi na minha vida. Melodicamente. O que é isso? Melodicamente? Calma. Melodicamente, Maria chamou pela sua mãe, só que ela não estava em casa. <risos> Mal sabia Maria que maravilhas estavam por vir naquele dia De repente, eu, tipo, todas as palavras têm que ser com M da, da frase Caraca, Como é? Ela mal sabia, maravilhas estavam por vir Mário Quem é Mário? Não, meu de Deus <risos> Mário, seu vizinho, tocou a campainha Maria Meu Deus, não estou pronta, okay? que? Eu repeti o meu Deus Vou aqui só colocar essa blusinha <risos> Aí ela viu pegar uma blusinha aqui Mário disse Que blusinha bonita, Maria O <risos> que? O que a gente tá fazendo aqui? Vamos, vamos, vamos, vamos ter uma meta agora. A, a meta é, é acabar a história em quatro frases, vai. Vixe, eu ia dizer, meu Deus. <risos> Minha mãe não está, eu não consigo encontrar meu remédio. E tô meio doente, mas tá chovendo. E eu queria sair, o quê? Não, parece que dá um branco na cabeça e todas as palavras com M sumem. Viram as mesmas palavras só. Meu Deus, não, não, <risos> <tô ligado. risos> ah, tá chovendo. chovendo, Maria não quer, não tem remédio. Me ajuda. Me ajude a te ajudar, Maria. Qual é o remédio que você toma? Porque você virou Mário e eu virei Maria de, de repente nessa história? Eu não tô bem, não. É porque agora é Mário que fala. Ai, ficou muito difícil pra mim. Vamos mudar a palavra? Não. A letra? Não. A personagem? Vamos fazendo assim, vamos mudando na hora, tem então. <risos> Acabou de mudar a regra do jogo. É, se está não acabou. Tá, ah, eu não vou ler. No que? Eu vou cancelar. Vai. Então, a próxima letra vai ser... Ai, acabou mesmo então a história? Você perdeu. Tá, ah, perdeu. Okay. O então, Virou um jogo de quem, quem acerta mais. A próxima letra é B. Vamos fazer assim, a primeira frase não é porque fica muito repetitivo. Se a pessoa for, tipo, o nome do personagem já com B. Porque eu tava é pensando que... em Betty já. <risos> Vamos fazer assim, pode ser o nome da personagem, mas não pode começar a frase com o nome da personagem. Quer dizer que Betty acordou e ia ser a mesma história. Mas vai ser Betty o nome da personagem, pra dar personagem. Belo dia, Betty acordou o quê? Meu Deus, tá muito, muito... Eu achava que ia ser engraçado, mas tô chorando. Belo dia, Betty andava pela rua quando encontrou um diamante. Aí a pessoa, belo diamante, fica... <risos> Fica arrependido bom que eu tô eu vou pegar mesmo aqui <risos> Ai meu Deus, baita diamantão, hein? Beto olhou para os lados e procurou saber se alguém tinha deixado cair Só que não tinha ninguém na rua, então Betty pegou o diamantão Acho que existem poucas palavras com B Eu também tô achando Pode pegar adicionário? Não Bem que eu poderia quitar minhas dívidas com esse diamantão Botou gasolina no carro <risos> E foi embora quitar tá as dívidas dela Porque Beth tinha muitas Bolou um plano, mas primeiro Passou na farmácia pra comprar a bezer da Pra sua amiga Maria <risos> que, que tava meio adoentada Coitada O negócio é porque tem que ter, ser com B e a história tem que fazer sentido Assim, mais ou menos, né? Então dificulta um pouquinho Bastou ela lembrar que antes disso Ela precisava passar na joalharia Pra vender o diamante Porque as pessoas não aceitavam diamante na farmácia Barbaridade a, a, a joalharia é longe, mas eu vou indo pra lá, porque Mário já abriu a loja. Bate, Já que eu... <risos> <risos> que é legal. Aí já tá lá no sul. <risos> Bate, mas parece que vou ficar no prego, porque a gasolina, a gasolina não deu. Não deu. Ela tava em dívida a gasolina não deu. Aí acabou a história. Bem, fim. Esse eu acho Ai, que foi o pior vídeo que eu já vi na minha vida. vida. Bom, esse foi, né a nossa, Nossas histórias gostaram Ah, meu Deus, vamos, vamos taguear umas pessoas? Eu a solução Vamos taguear aqui pra fazer essa, esse desafiozinho, né Criar histórias maravilhosas também Três canais, que serão Rose Geek, Admirável Leitor E Three dudes. dudes Lembrando que quem for fazer collab e quiser fazer Quiser se divertir, porque a pessoa se diverte A gente riu horrores aqui Podem fazer, fica à vontade E avisa pra gente, a gente vê também, pra gente rir junto Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Pra ajudar a nossa divulgação se inscreve no canal se ainda não foi inscrito. E fica ligado nas redes sociais. Porque tem muito mais coisa vindo por aí. Valeu! durando, Valeu. né, Não tá? Adorando, né? Não tá? Um momento, eu tô aqui só pensando em uma palavra. para pegar o dicionário? Não.